E hoje viemos até ao Restaurante da Caneta, faz aqui uma comida típica e uns doces originais muito bons, então vamos entrar, sigam-me, faça favor acompanha-me e fiquem até ao fim e vejam o resto dos filmes, obrigado, vamos lá, vamos a isso! Alcatra, é isso? Sim, sim, já a cabra entrou. Está manteiga, que este cabra, salsicha fumada, sopa, para... lá para as grelhadas da terceira, 18 euros, hum. uma pessoa, duas pessoas, hum. este não é um bife, metade hum. para é, um é vai ser aqui a Alcântara, não é isso? É, alcatra para duas pessoas. Alcântara para duas pessoas, pois. Essa é. com... com vai vir com massa suada, que é o típico de cada nossa ilha. É um pão doce. Fica é muito bom com. É, um... é, é, é, é. o tipo? é, é que é o. Tem mais chida, o que você costuma mais vender aqui. Depois... Tem entradas? É, não, depois enche muito depois. Já vou também para contar sobremesas, vocês têm o, o doce de vinagre e Sim. o pudim de queijo? Claro, e, e duas, uh, duas, duas, duas -colas, depois obrigado. <tos> <aí>, tá. <tos> é, <tos> massa suada. É comer, a massa suada que chama isto. Exatamente. É ah. o então, pão doce. É o um pão doce. Exatamente. Esta carne é feita de, de um dia para o outro, não é? Sim, 12 horas. 12 horas de cozedura? Exatamente. Quer dizer que isto até se derrete de, toda. De, de, de, de Sim, normalmente uhum. mete o pãozinho no prato, um ali a carne por cima, ok? Mete-se aqui o pãozinho, não é? e Depois metes a carne por cima do, do pão. Exatamente. Este pão é suficiente bem. ou é? Pago aqui um bocadinho a gente traz mais, não <risos> é? Ok, obrigado. Vamos lá obrigado, ver? Obrigada, Vamos lá ver como é que é. Como é que se chama isto? Acatra. Acatra. Acatra. Agora A ver, Alcata, metes assim, o pãozinho, pãozinho doce, cheira a doce. É igual esta, esta é de broa. lá. É tipo broa. Não provaste? Não. Na, na tosta, não provaste? E agora metes o um molhinho, a Lucila vai servir agora de. Teste, diz logo o que é que se sabe o que é que tem. não. Vá? <risos> então agora vai. É, a é assim. Vai estar na todo. ver o que é que ela. Vai fazer degustação. Está bom. Está bom? Isso é Sim, carne de quem? É, isso, é máquina de quem? Não? Carne de quem? Para mim é de vaca, sei lá. É carne de vaca? Sim. E o teu molho que sabe quem? Está picando? Está tá aqui? Está bom. Está bom? Então, come. É tipo molho de quem? Ah, Sei lá, prova. Agora vamos aprovar provar pãozinho aqui no prato. Agora vamos colocar lá para ali. Vou meter aqui um molhinho ali é por muito cima. Está muito bom eu tenho que tirar uma fotografia para mostrar à Sandra. Vou ter aqui um molho por cima. Estou a ver. Não, de que não... Um molho por cima. Uma caneta. Isto é o estamento da caneta. É um dos melhores que faz isto aqui. Muito bem. Tenho que de ver ali o Vai por mostrar ela. Vamos é lá logo mandar. Vamos ver. Este pão sabe hoje. Lá vai que a gente fez a tosta ontem. É tipo boa. Hum. É tipo boa. É muito bom. Aquele... 12 horas de cozedura. Isso é um coisinha de barro. Uma coisinha de barro. Vamos Tem aqui. Um tostinho de barro. Muito bom. Está sempre cheio. Vamos já continuar. É muito bom comer. Olha a melhor francinha. A melhor francesinha comemos -me para outro restaurante. Veja o outro vídeo também da Francinha. Não é francinha, é a Surianinha. A Surininha. Aqui chama-se okay. a surinha. É tipo Francinha. Temos o Suj. já estão a ser mais forças? Temos aqui uma palzinha. Viram lá que já estamos a de é lá, até aqui nos conhecem, estamos além de gente, trouxeram mais pão. Mas ainda é que uma mosca também, acho que a mosca também quer comer, Olha para a categoria, olha para a categoria aqui perto, ver a carninha, a carninha derrete-se, derrete, -se. derrete -se na boca, meus amigos, derrete-se na boca. Está uma maravilha, bem bom, se vierem aqui, aí terceiros Açores, como provem isto, é muito bom. Muito sim, bom. é bom. Já, por cá dá-me uma a comer, não Sim, está é, o doce de vinagre... E, e... o querinho de queijo? E o de queijo, é mesmo. Assim, acho tá? que é o que é. Ele também chega aqui, acho eu. É Muito bom. Aqui o de queijo... O de queijo e... O doce de vinagre. O doce de vinagre, tá. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Pudim de queijo e doce de vinagre Agora vamos lá ver agora Também vou provar o pudim de queijo Está durinho Está durito Olha aí Pudim de queijo Faz com... Que... Está aqui o pudim em cima e o que está em baixo, para o estou a perceber. O que é que é este aqui? Imordado de, de, de ananás. Pudim de queijo. Imordado hum. de ananás. Está bom. Agora... Doce de, fin... doce de vinagre, não é? Uhum. O doce de vinagre. faz um canela. Vamos provar. Agora... que é que isto sabe parece quase tipo arroz doce mas nem é arroz doce isto é o que é que é esta coisa que isto tem cá dentro eu depois meti me, me, me, no ecrã o okay? que é não é um, é um tipo de, de arroz doce mas nem é é tipo de arroz doce mas nem é roxo. Mas parece que tem é o sabor do tipo arroz doce. Não... Está bom. Vamos misturar que é o servir. Gosto também de, de vinagre. Nem é ficou de queijo. Que Gosta é daquela. E eu vou com o de queijinho. Vamos lá. Este aqui é pudim. E este é queijo. Ou seja, o queijo tem é em baixo. Estão a ver? É mais duro. Aqui é uma mola. Aqui tem mais duro. Pudim, queijo, naranja. E, e isto é. Isto é. Como é que é? Que deve ser o. Eu... Mas está bom. Serve pudim? Está muito bom. Pudim de para aí. De o pudim de ovo. Ah, bom. Está a provar a comida é de um cavalo. Está bem boa. Está boa. conta já está muito bom Nós costumamos cortar um prato e ficar no amor por cima. Vamos ver. Vamos aqui a conta, Vamos que Vamos ver. ver. está ver. a conta Quer uma é coleta? É. O que é isso? Mano? Caneta. Temos aqui o Olha, isto é que Eu, ah. eu vou levar para o, o Estou típico. Caneta. Estava bom, perfeição, refeição, a vista para o oceano, estava muito bom, podem ver, com a caneta. Agora vamos lá, agora já com a barriguinha chega. Obrigado por assistirem, subscrevam e continuem a ver a, a série aqui do, do Açores, e de º Obrigado.